Fenômenos físicos. De acordo com a conceituação tradicional, as propriedades gerais da matéria, portanto o objeto de estudo das ciências físicas, são reveladas por intermédio dos órgãos dos sentidos. Assim, a visão nos permite avaliar a forma e a coloração dos corpos, bem como seu deslocamento. A audição nos fornece as sensações motoras, o tato permite a determinação da pressão e da temperatura e assim por diante. Todas as propriedades da matéria podem sofrer modificações que são denominadas fenômenos físicos. Desta maneira, a queda de um objeto, a movimentação da água ou a trajetória de um raio luminoso, independentemente da natureza da luz, são exemplos de fenômenos que modificam apenas o aspecto exterior dos corpos sem alterar sua essência química. Os exemplos citados são, portanto, de fenômenos físicos e seu estudo pertence às ciências físicas. Diferentemente dos fenômenos mencionados, quando a essência da matéria ou substância que o compõe transforma-se em outra, temos um fenômeno químico, por exemplo, a combustão do fósforo, transformando-o em carvão.